Dá um oi, Hã? dá um oi para galera aí. Oi. Oi? Então. então. E aí galera? Hoje estamos aqui para malhar mais um pouquinho. O Thiago tá meio estressado. Malhar não, não é treinar. Treinar? É, queimalha é frango. É isso aí, então queimalha é frango. Mais uma aí isso aí. O Thiago é tá meio estressado, então acho que ele vai... vai... Tá pra... se rastejando. Se rastejando. Estão vendo aí? Então hoje a gente vai malhar... Braço. A gente vai começar com o quê, Thiago? Peito. Peito, peito. é verdade. Peito. Já tocou yep. tudo errado. Peito, eu vou mostrar o um antes do pump e depois do pump. Pera aí. Peito. Esse é o, é o peito antes do pump. Tá ligando? É o peito antes do pump. É Nem nada. Isso, parece com que... um frango. Parece que eu sou frango. <risos> Deixa 3 três minutinhos de treino. A gente te mostra depois. Então a gente vai começar com o supino. Vamos fazer o supino reto. Então faz um pouco aí pra galera ver como que se faz o supino certo. Calma, calma que eu tenho que aquecer. Sem o povo, é verdade. Galera. Aquecer, galera. Se não aquecer, você dá pra desolver esse no malho e depois você vira frango de novo. Isso aí. Como eu vou pegar assim frango? Então vamos aquecer e a gente já volta. Então depois de aquecido, depois do supino, quantos, quantos segundos de descanso para o próximo exercício? Só um minuto. Um minuto de descanso. Agora a gente vai para o é supino inclinado. Isso aí, bora lá. Então acabamos agora os exercícios de peito Então, bem cansado Foi bem exaustivo Vocês podem acompanhar, qual, qual é os exercícios que, que a gente fez? fez. Cita eles aí Supino as... reto Supino reto lado os três três Que é segredo Três que é segredo É só para quem... Contratar os serviços do Thiagão aí, que vai saber esse segredo aqui, né? é. E agora o Thiagão vai passar pra gente o, o crossover E vai ensinar como que se deve fazer A forma correta de Executar esse exercício Fala aí Thiagão Pé de trás muito, muito reto, uma inclinação para você com um o apoio. O filho dá o você conseguir deixar essa curva reta, para você ter uma apoio melhor, para você focar no movimento só aqui, ó, no peito. O braço não totalmente reto também não totalmente dobrado, deixa o movimento de 30 graus. Então, você vai deixar a curva reta e trabalhar só aqui, a, mão, a pele, tá? Puxou, largou, peito. Puxou, esmagou o peito. Quanto uns 2 segundos, solta. Você não solta tudo para você não machucar o... O, o. Então, até onde você sentiu que chutou o okay? peito, você volta. Soltou o quando então, Você está eslagando o peito que você está relaxando. Então você não descansa Então você. Faz mais ou menos esse. Esse movimento dessa... Desse negócio aí que você acabou de fazer. <risos> Cara, eu tô muito cansado, né? Dois. Eu tô conseguindo nem segurar a câmera aqui, ó. Tá difícil eu pra segurar a câmera no alto. Mas assim que é bom. Então, tem que sim. doer. O músculo tem que doer. Faça com acompanhamento. Eu vou te vou te aproximar dele. E pra você não se lesionar e depois voltar vou te Lembre-se. Vamos com Voltamos então com a bateria renovada Bateria da câmera só, porque a bateria do corpo já era Tiago não vai passar agora os exercícios pra gente de abdômen Todos os exercícios 4 de 25 a 40 Então fica do critério de cada um é isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado das dicas Não vou segurar a câmera muito alto, porque tanto vendo, muito no braço Sim. Não dá ah, Pra vocês que estão de dieta, continuem na dieta ah, Tiagão, dá uma, uma motivação pessoal pra quem está tentando superar a vontade de comer doce A vontade de comer coisas calóricas Olha lá, A motivação? É. Ah é a motivação a motivação <risos> Pamp, depois do banco, o né já deixou de ser frango, virou galo. Pare de comprar besteira. Pare de comprar besteira. Toma vergonha na cara? Toma vergonha na cara, vai no mercado com dinheiro suficiente para você comprar aquilo que você precisa. Não para comprar o que seus olhos querem. Porque a vontade dá e passa. É. Então, a única vontade que dá e não passa é de ficar mago. É. Então, é. Tem que correr, e não faz... precisa passar fome para perder peso, né? Comendo certinho, de duas em duas, de aí três em três É, não precisa passar fome, não precisa tá só um... sofrer É isso aí Fiquei Então, seguir. esse é o vídeo de hoje Dá um tchau é, Eu ia falar uma coisa Fala uma coisa Mas... Eu... Eu acabei esquecendo? <risos> tô ficando meio descansado, meio descansado porque quando você resolve entrar nesse lifestyle, você não trabalha só o corpo, você trabalha a mente. Então, você sai daqui com a mente e o corpo exausto. Mas depois você vê o resultado, né? Eu sou prova disso. Se vocês olharem no histórico atrás, era mais do que um frango. Eu tinha um corpo bacana e tinha uma personalidade muito bosta. Então esse estilo de vida me ajudou a ter uma certa maturidade. E um jeito bacana. É isso aí. Então fica a lição. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Ah, tá a Gravando Primeira cena, Thiago fazendo abdominal, sobe, trava, trava, segura, isso, desce devagar, sobe, puxa o ar, trava, desce soltando o ar. Vamos, vamos, vamos, vamos! Meu Deus do céu, gente! Vamos, vamos, vamos, vamos! Tá parecendo frango, pelo amor de Deus! Bora, Olha lá, morreu! <risos> morreu! E aí? Galera! Eu aí. Ah, morreu! O braço não para pra cima, velho! Thiago, dá uma motivação aí, Thiago! Tá na motivação! Você... Dá uma motivação pra nós, Thiago! Só ver, agora tá, eu sou. agora Eu sou o filmmaker e agora você é o entrevistado, fala aí! Eita. Tá, a motivação vai ser daqui. Seis semanas Seis semanas, Sem né desocada, a, galera tá vai, um a galera vai ver o resultado, né Vai, com certeza Quem, quem, que? quem fala muito, pouco faz e pouco mostra Tem que, ó Comer quietinho Malhar quietinho Comer quietinho Dormir quietinho Mas tem que prometer pro pessoal, senão eles não continuam assistindo, né É, é Mais ou menos, mais ou <risos> menos Não, vai dar resultado, sim já, já tá dando Já, já. Eu tinha medido um porcentual, já perdi um porcento de gordura ah, Deu pra ver bastante diferença nas roupas e... Eu também, tô sem roupa, galera Se vocês quiserem me ajudar a renovar então, meu faz guarda-roupa Fazer doação faz caridade aqui, então. é. é, as roupas bom. estão ficando pequenas Tá crescendo, né? Tem que ser, né? E não, de gordura, isso né? é bom <risos> Deixa eu voltar a valiar <risos> Eu apertei o botão aqui no meio Acho que tá gravando agora, velho eu já tava Tava? E agora? Por que ele tá, tá negociando aqui ainda? É Mas tá parando de, de, de, de gravar? Não? Mas como é que só vai parar de, de gravar? Onde então, eu aperto aqui, velho? Mesmo Ah, meu garoto